que quase ninguém sabe, que faz você se conectar com o seu maior poder e assim receber respostas do universo. Este momento único é como se fosse uma porta de entrada ao subconsciente. E hoje, se você quiser, poderá tomar posse desse segredo que, além de conectar você ao todo, fará você usar a lei da atração de forma correta em sua vida. Oi, que bom que você veio, eu sou Misael Michel e hoje eu vou compartilhar um precioso ensinamento que fará você se conectar com o poder do seu subconsciente, onde tudo começa. Tudo que você atrai para a sua vida, começa na sua mente subconsciente, conhecida também como mente emocional. E se você fizer tudo o que eu vou te propor até o final deste vídeo, você terá em suas mãos a chave mestra para abrir ou para manifestar qualquer coisa em sua vida. Fazendo algo relativamente muito simples, por menos de 5 minutos. Este vídeo será baseado nos ensinamentos do Dr. Joseph Murphy. E eu te garanto, ter conhecimento sobre isso mudará sua vida para sempre. E eu vou te provar isso a partir de agora, através de um exercício. Então vem comigo. Bem, este exercício simples e rápido fará você entender na prática como que a sua mente subconsciente funciona. E a única coisa que vai exigir de você é o seu foco e a sua concentração. Então, só faça este exercício se você estiver em um local seguro. Não o faça se estiver dirigindo ou fazendo qualquer atividade importante que exija a sua total atenção. Ok? Então, primeira coisa, você vai direcionar os seus olhos desta forma para cima, como se você estivesse tentando olhar para as suas sobrancelhas. Faça isso. Em algum momento, você sentirá um desejo enorme de fechar os seus olhos. Mas enquanto isso, respire profundamente pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca. Isso, muito bem. Respire novamente pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca. Perfeito. É possível que você já sinta um forte desejo de fechar os seus olhos. E você pode fechar seus olhos lentamente enquanto você olha para cima, tá bom? Enquanto você fecha os seus olhos, ao mesmo tempo em que você direciona os seus olhos para cima, continue respirando profundamente pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Muito bem. Agora, com os seus olhos fechados, Deixe a posição dos seus olhos da forma como você achar mais confortável. Imagine que na ponta dos seus dedos indicadores existam dois ímãs em cada um dos seus dedos indicadores. E com os seus olhos fechados, veja através dos olhos da mente como se fosse uma energia muito poderosa, fluindo nesses ímãs muito poderosos que estão nos seus dedos indicadores. Veja essa energia, sinta ela fluindo nos seus dedos. São ímãs muito poderosos. E o interessante é que estes ímãs estão se atraindo um para o outro. É possível que você sinta uma energia fluindo na ponta dos seus dedos indicadores. Quem sabe você sinta um calor neste local e está tudo bem. Isso é normal. Até o final dessa experiência, a sensação irá passar. Quando eu é contar até três, você abrirá os seus olhos e prestará atenção nos comandos que serão dados. E você sentirá como que se tivessem ímãs muito poderosos na ponta dos seus dedos indicadores. Entendido? Um, dois, três. Abra os seus olhos e mantenha a sua atenção em mim. Tá bom? E no que eu vou te propor. Agora você vai fechar as suas mãos assim, dessa forma, como se você estivesse orando ou rezando. E apenas deixe os seus dedos indicadores para cima. Desse jeito, tá? Desse jeito assim, ó. Perfeito? Muito bem. Quando eu contar até três, você vai tentar separar os seus dedos dessa forma, os seus dedos indicadores dessa forma. E ficará focado nos seus dedos e também na minha voz. Entendido? Perfeito. Então, junte as suas mãos como se você estivesse orando ou rezando. Aponte os seus dedos indicadores para cima, dessa forma, e foque a sua atenção em seus dedos, tá? E também na minha voz. Pense que os seus dedos indicadores são dois imãs muito poderosos. Em algum momento, eu vou pedir para você separar os seus dedos. É provável que você nem consiga separá-los, pois os imãs que estão em seus dedos são muito poderosos. E por mais que talvez você consiga separá-los, em algum momento você verá os seus dedos se atraindo novamente um para o outro. É sensacional o poder de atração que estes ímãs em seus dedos indicadores possuem. E quando eu contar até 3, você tentará separar os seus dedos. 1, 2, 3. Separe os seus dedos o máximo que você puder. Enquanto você tenta separá-los, Imagine dois Ímãs muito poderosos indo na direção um do outro. É exatamente isso que está acontecendo com seus dedos agora. Quanto mais você tenta separar, mais eles se juntam. Você tenta separar e não consegue, tenta separar e não consegue. Quanto mais você tenta separá-los, mais eles se juntam. São Ímãs muito poderosos. E por mais que você tenha conseguido separá-los em algum momento, eles tornam a se encontrar novamente. Como dois ímãs sendo atraídos um para o outro. Veja só que interessante. Legal, né? Muito interessante essa experiência, não é mesmo? Veja aí. Agora fique em paz. Fique tranquilo. Que quando eu contar até zero, a sensação dos ímãs vão desaparecer. E você vai separar os seus dedos e as suas mãos como se nada tivesse acontecido. A única coisa que ficará com você será a lembrança dessa experiência. 3... 2, 1, 0. Separe suas mãos, separe os seus dedos e relaxe. Relaxe seu ombro, seus braços, relaxe suas mãos, seus dedos, relaxe todo o seu corpo. A sensação dos ímãs foi embora. Seus dedos não são mais ímãs poderosos, são apenas os seus dedos novamente, e toda a sensação do ímã vai embora em 3, 2, 1, 0. Toda a sensação do imã poderoso em seus dedos indicadores, assim como na sua mão, sumirá em 3, 2, 1, 0. Isso, maravilha. Muito bem. E aí, como é que foi a experiência? Deu certo para você? Não deu? Depois me conte aqui nos comentários, me dizendo como que foi a sua experiência com este exercício, tá? Caso não tenha dado certo para você, fique em paz com isso. Quem sabe possa ter faltado concentração e foco, tá? Isso já aconteceu comigo. Eu posso te garantir que se você fizer outras vezes, havendo foco e concentração, e tem uma terceira coisa aqui também que é a crença, tá? De nada vale estar fazendo uma experiência aqui com você e você tiver a crença de que isso não vai dar certo para você, tá? Por isso que é importante três coisas. Quais que são? Crença, foco e concentração, tá? Se tiver crença, foco e concentração Haverá experiência positiva. Bem, o que nós acabamos de fazer foi impressionar o seu subconsciente com uma ideia rápida de que os seus dedos indicadores eram ímãs muito poderosos. E nós fizemos isso em menos de 5 minutos. Perceba que interessante, o seu subconsciente não sabe o que é certo ou errado, fácil ou difícil, positivo ou negativo, verdadeiro ou falso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 é uma forma de acesso rápido ao seu subconsciente. E você pode aprender melhor sobre essa técnica através de um outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar a sugestão desse outro vídeo aqui na descrição. Estará passando agora mesmo, aqui em cima, no card. Depois, no seu tempo, assista. O Dr. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é uma máquina de gravar que reproduz o pensamento habitual. Nunca use as palavras não posso ter ou não posso fazer. A sua mente subconsciente leva as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Eu decidi fazer este exercício para que você entenda uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Anote isso. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. E por mais que os seus dedos não tenham dois imãs muito poderosos, a sua mente subconsciente é o imã mais poderoso que existe. Só que este imã trabalha diferente do que nós fomos ensinados a acreditar. Da mesma forma que um imã, o seu subconsciente não atrai o que ele quer, ele atrai mais daquilo que ele já é. E para você começar a atrair o que realmente você quer, que pode ser variadas coisas como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 você verá que muita coisa passou despercebida. E ao assistir novamente o seu entendimento sobre essa lição,